Nós estamos vivendo hoje, sob a gestão do senhor Francisco de Araújo, um verdadeiro show de horrores na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Essa prisão, ela revela um grande esquema que está acontecendo na nossa cidade que tem a ver essencialmente com as raízes do governo libanês. Nós fomos convocados, na última semana de janeiro, para terceirização de parte da saúde do DF, ampliação do Instituto Hospital de Base. Algo que o governador disse lá atrás que não faria como governador e, de repente, ampliou e virou o IGESD. Nós que votamos contra, enfrentamos essa concepção do iges como outros modelos de terceirização da saúde, como as organizações sociais, são utilizados para a corrupção. É a facilitação e flexibilização dos mecanismos de controle. E agora nós estamos vendo o que está acontecendo aqui. Quem o governador escolheu para comandar a Secretaria de Saúde do DF? O ex-presidente do iges Francisco, que virou também o secretário de Estado de Saúde para nos comandar no momento de pandemia e operar todas as contratações tratações emergenciais. Então essa é a situação que nós estamos vivendo. O secretário de saúde Araújo, hoje preso, ele foi o responsável por operar todas as contratações emergenciais. Alguém que nós já denunciávamos, pela falta de transparência, pela falta de experiência sobre saúde pública. Na semana anterior a ser preso, ele deu uma coletiva de imprensa com muita arrogância, questionou jornalistas, falou que mudaria a forma de revelar os dados sobre a Covid-19, não atendeu várias vezes o chamado dos deputados para prestar esclarecimentos, atrasou o envio de ofícios, informações para essa casa, sequer se propôs a estar aqui numa reunião pública, mas foi blindado dado disso o tempo inteiro. Essa casa só tem uma resposta para dar, é a instauração imediata da comissão parlamentar de inquérito. Existe uma maioria absoluta nessa casa que quer a comissão parlamentar de inquérito e acho que é a nossa obrigação como Câmara Legislativa cumprir esse papel e prestar esse esclarecimento e esse serviço de fiscalização à população do Distrito Federal. Cadê o governador Ibanez, ele é o governador do Distrito Federal e ele é o responsável por essas nomeações que estão hoje presas na Papuda e responsável pela nomeação do secretário de Estado de Saúde.